A jornada de Kozu que eu dei é épica, faz você sorrir e chorar em cada passo de um dos personagens mais breves, mas ao mesmo tempo mais memoráveis de toda a série de One Piece. Sua queda nas mãos de Kaido e Orochi fez o sangue de muita gente ferver e começar a procurar respostas de por que aquele homem tão carismático que despertou a atenção de Roger Barba Branca e a sua acabou desse jeito? Quer dizer, era para ter acabado se ele não resolvesse dar as caras novamente. Afinal, como o Kozuki Oden voltou para a história para confundir os novos fãs. E claro, dar luz a um grande mistério envolvendo o seu nome ao povo da lua. Informações inéditas. Quer saber mais desses segredos? Então se liga vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. para que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 2023, finalmente o anime voltou e temos uma passagem muito legal aqui de Chopper e uma revelação surpreendente da volta de Kozuki Para Pra quem já acompanha o mangá, isso não é nenhuma novidade. Pra quem só está no anime, isso é uma bela bomba. Porém, eu trouxe coisas que vão confundir a sua mente. Para novos fãs, para velhos fãs, informações quentíssimas inéditas. Sobre o nome de Kozuki Oden, a verdadeira origem dele e como ele deveria ser diferente Isso se conecta a diversas coisas Aos minks, aos famílias de Wano, ao próprio D Então assiste até o final porque tá muito legal esse vídeo Se você é novo no canal, aproveita para inscrever Escritão que já é da pior geração de like que agora com vocês, tudo sobre One Piece em 23 Então vamos lá. o episódio começa com King e Marco tendo um embate breve, expandindo bem mais o que acontece no mangá. Mas o foco principal é no palco principal quando vemos que os membros da Waniwa e Mimawari Gumi são derrotadas por Hyogoro. Os piratas, as feras ficam espantados. Em presenciar a força do lendário Hyogoro das Flores. A Poo fica chocado ao ver como Hyogoro foi capaz de resistir ao vírus Aicione. E usou o poder que o vírus tirou dele para fazer tudo aquilo. Já Drake disse que agora entende porque o país de Uano era temido em todo mundo. Isso é legal porque o Drake ele é um marinheiro e membro da SWORD. Mas repete a mesma informação que o Akainu tem dos samurais. Pode ser coincidência ou não, Hyogoro e Omaza estão prestes a se transformarem completamente em um Oni de gelo, então Yatape um dos outros Yakuza se preparam para cortar a cabeça dos seus amigos, no entanto eles continuam chorando e hesitando, esperando por um milagre e se por um lado vemos esse vínculo familiar, pois para os Yakuza, ali Hyogoro era como um pai para todos eles temos exatamente o oposto com os subordinados de Kaido que estão implorando Ajuda a Queen e repercutindo com a calamidade, apenas se irritando e os ameaçando. Queen diz algumas verdades da sua perspectiva que fazem até nós espectadores se sentirem maus ali pelos piratas. Das feras. Ele diz que os pleasures só podem rir e são inúteis e os waiters também não servem para nada porque não há mais smiles vindo. O Aicione é a obra-prima que o Queen fez especificamente para realçá-los e torná-los utilizáveis. Ao menos depois de se tornarem Onifortes Eles podem ser mais úteis para os piratas das feras Porque os soldados são completamente dispensáveis E sempre podem ser substituídos O Queen é aquele tipo de chefe que considera o funcionário somente números Eu acho muito interessante aqui também Queen Dizendo que o seu Ice Oni é o seu Magnum Opus A sua criação final Queen é um especialista em armas químicas Focadas especialmente em vírus E convenhamos que um vírus que transforma qualquer um em um demônio de gelo altamente contagioso e que aumenta os poderes dos contaminados aos limites é notável. Queen certamente tem a sua história passada ligada diretamente ao Judge e mesmo Vega Vegapunk. Ele reconheceu o Sanji não duvido nada que o Queen foi algo no estilo Caesar. E é bem possível que o Queen foi um aliado da Germa no passado. Onde aprimorou todo o seu conhecimento do fator linhagem. Até porque os óculos que o Queen utiliza são exatamente iguais aos clones que a Germa também usa então zomba de todos os aliados, dizendo que eles estão apenas perdendo tempo protegendo o Chopper. O Tanuki também é um pirata. E Quintão aposta que Chopper simplesmente vai fugir levando o antídoto com ele, já que piratas. Sempre traem uns aos outros, eu gosto como isso sempre é levantado a cada poucos episódios. Uma traição de grande escala vem aí, pode anotar. Voltamos à cena para Etapio e acusa que está prestes a matar Ryogoro, que desce a sua espada para acabar com o sofrimento do vovô lendário do país de Wano. Mas Chopper pula e bloqueia a espada bem a tempo. Ele então dá o um antídoto para o vovô Ryogoro. Chopper salvou o dia exatamente como estava escrito no episódio anterior. Miyagi e Tristan, os minks que estavam ajudando Chopper, pegam então um canhão e atiram no meio da sala. E a bala de canhão explode e se transforma em uma enorme nuvem, com a forma do rosto de Chopper. Eles fizeram o tiro distribui-lo normalmente não seria rápido o suficiente. Chopper usou o anticorpo para criar um novo tipo de vírus que pode combater especificamente o Iceone do Queen. Qualquer pessoa que respire esse gás agora está completamente curada. O Chopper é insano demais. Eu gosto que nos níveis de vírus e doença ele está mais que preparado contra qualquer um. Agora a grande questão é, será que as Smiles que alteram o DNA, será que o Chopper vai conseguir uma cura para esse mal que tanto assombra as pessoas? Deu ano? Eu espero que sim. O Queen fica com muita raiva e pergunta como um médico de uma tripulação pirata de segunda pode possuir esse tipo de conhecimento e técnica. E o Chopper então responde que todos os membros da tripulação de Luffy do Chapéu de Palha viajaram para diferentes cantos do mundo para se treinarem. Isso daqui é muito legal porque reforça que não precisamos galera de um novo time skip. Nenhum dos membros dos Chapéus de Palha mostrou nada do seu treino total. E Oda pode simplesmente inserir novos poderes se valendo do Time Skip. Eu gostei de como o Chopper fica bravo sobre se utilizar vírus como arma. Pois eventualmente pode se perder o controle. É bem possível que o Chopper leu algo sobre do que já aconteceu. Temos tantas ilhas em ruínas que talvez o Chopper nos conte a história de alguma delas que foi devastada por doenças feitas pelos homens. Bom, Queen se irrita em como um tanuki ousa dar um sermão nele e atira em direção a Chopper. Mas os Pleasures bloqueiam as balas para ele. Os subordinados Kaido na sala declaram que vão deixar a tripulação caidou e que vão lutar para proteger Chopper. É, parece que realmente piratas <risos> sempre trai. Marco cumprimenta o Chopper então voa para agarrar o pescoço do Queen. Dizendo ao Chopper que ele precisa fazer. Chopper então come uma das suas Rumble Balls e se transforma na forma monstro. E dá um belíssimo tapa na cara do Queen com tanta força que sangue sai da sua boca. Ele não é o Tanuki, ele é Chopper ou humano. Que cena é essa, meus amigos? Ainda mais com as reações de todos dentro da sala principal. O Chopper dizendo que ele não é um tanuki foi o pico da comédia desse episódio. Mais uma vez, o Oda ele quebra as nossas expectativas e nos dá o que realmente precisávamos. Marco vs. Queen... Chopper vs Queen, nah, o Marco segura o Queen e o Chopper dá uma surra nele, como um verdadeiro gangster, e eles sabem jogar sujo também, afinal eles são piratas. Esse episódio mostra muito bem como o Queen ele reflete esse estilo pobre de gerenciamento de toda a equipe do Kaido. King e Queen foram mostrados abertamente... Depreciando até mesmo o Jack... Que é muito próximo a eles... E embora o Jack seja loucamente forte... A equipe inteira... Parece não ter coesão e depende de força bruta e medo para se manter em funcionamento. A tripulação se quebrar sob pressão é apenas o resultado esperado. Mas por fim a cena do episódio, a sala das bainhas vermelhas. Eles estão todos acordados e se perguntando quem foi que tratou as suas feridas. Se tem tempo para pensar, descer então voltar para a batalha. Porque a luta ainda continuava lá fora, mas eis que de repente uma sombra aparece na porta. A Pessoa misteriosa é revelada e ele é Kozuki Oden. Primeiro de tudo, é mesmo Kozuki Oden nessa sala? Bom, se você acompanha somente o anime, eu não darei spoiler agora e já aviso a partir daqui que eu vou falar de uma forma mais abrangente da trama. Então se não quiser spoiler nem nada, só deixar o like aí. Mas se você quer explodir a sua mente, se segura aí na cadeira. Bom, Oden está morto. Quando esta figura surgiu no mangá, foi muito louco, foi uma loucura total com os fãs, achando que poderia até ser Catarina Devon. <risos> Isso faz tanto sentido quanto acharem que era o Enel que estava curando as rainhas. Mas. Não é nosso herói lendário, se foi e temos aqui uma cópia E o que eu queria adicionar aqui nem são sobre essas cópias que estão aparecendo Mas informações inéditas até para quem acompanha o mangá e conexões para lá de incríveis Foi lançado um capítulo especial mostrando rascunhos do Oda para o ano E os primeiros esboços de Oden são interessantes porque mostram que Oda aparentemente planejava chamá-lo de Tsukikagi Oden Não Kozuki Tsukikagi significa sombra da lua. E tem um significado muito semelhante a Kouzuki. Luz da lua. E por que, que isso é legal galera? As grandes famílias do país de Wano. O que todos eles têm em comum. É que todos incluem o kanji para a lua no seu nome. Kuzuki significa a luz da lua. Shimotsuki gelo da lua. Uzuki coelho da lua. Matsuki o céu da lua. Fugetsu vento da lua. Kurozumi é o único que não se encaixa e significa literalmente carvão preto em japonês. É um dos únicos dos seis principais nomes de família: Kozuki, Shimotsuki, Uzuki, Amatsuki e Fugetsu, que não contém a palavra lua. E isto me faz se perguntar: será que o clã Kurozumi não fazia parte dos seis grandes clãs no passado distante? E quem sabe eram chamados de Kurotsuki, o preto da Lua? É legal conectar esta informação com o Barba Negra atual e sua escuridão, a sua fruta ele não é o D que o Roger está esperando, quando vamos para a profecia de Lady Took, ela tem fortes referências à lua e ao eventual amanhecer, literal e metafórico que vai se seguir temos os Slongs e essa transformação dos Minks é além de épica uma coisa muito importante para a trama também, olhem o que o Jinbe vê nos diz sobre isso no capítulo 889, que desperta instintos do fundo da memória. Então a forma Sulong pode ser uma simples transformação, onde os genes recessivos são apenas reativados pela lua cheia, tornando eles selvagens e levando seu corpo ao limite, ou... A Sulong é uma memória profundamente enraizada de violência e derrota quando os minks lutaram contra os 20 reinos durante o século perdido e eventualmente acabaram sendo derrotados. Quando Lady Toki é apresentada, ela está utilizando em sua roupa um desenho de uma lua minguante. Você vai notar que o Klan Kozuki utiliza a lua crescente. Quando se trata de fases da lua temos minguante, lua nova crescente e a meia lua. Que é do passado carrega a Lua Minguante. Era também a fase da lua na noite da sua profecia e se tornou símbolo no tornozelo dos samurais. Kurozumi, ou carvão preto, representa a lua mais escura, a fase da lua nova. O Klankosuki e as bainhas carregam a Lua Crescente, que é a fase que vem após a Lua Nova, a época mais escura. E eles também trouxeram com eles. Luffy que carrega o D, uma meia lua. Que vem de uma ilha chamada Ilha do Amanhecer. Que é onde fica o reino de Goa e a Vila Fuxa. E quando você lembra da profecia de Toque, como a lua. Você ignora o amanhecer. Se há um desejo ardente que deve ser realizado. Será quando nove sombras forem tecidas juntas por 20 anos de noites em Luaradas. Só então você compreenderá o esplendor do que é o amanhecer. Isto aqui fica muito legal quando você descobre que o nome de Oden deveria ser Tsukikagi. Sombra da Lua. Além disso, se você atribuir também a teoria, a possibilidade de que o D é na verdade uma meia-lua, a nossa atual aliança de Luffy, Samurais e Minks. Quase que representa o ciclo da lua cheia Os minks com sua lua cheia Os samurais têm importância nas duas luas Tanto a minguante quanto a crescente E o clã seria a meia lua A outra metade deve ser obviamente o amanhecer O sol que vem no horizonte Ou se você preferir um chapéu de palha representando isso Muito legal isso né galera, eu acho que o Oda ele cria grandes mistérios que poucos percebem, principalmente na construção dessas entrelinhas. O nome das grandes famílias de Wano, os Minks, essas frases jogadas sobre ser uma memória de um passado distante. Os D, que pode ser uma meia lua ou quem sabe até mesmo o amanhecer, tem toda essa metáfora por trás disso. E eu acho que tudo isso vai se conectar de uma forma só.